Fala, gruzada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, mano. Comecei a gravar agora aqui, o cara ali. Comecei a gravar agora, mano, porque essa partida pode ser a partida eu pegando de Dima dois, mano. Eu esqueci de começar a gravar do começo. <tate you> o trinta e um, matei um, meu parceiro, mato ele. O outro correu, vazar, né, mano? Vazar porque. Eu tô bem, mano. Só falta a coronha 3 e a, a, a, a grossa ficou padona, mano. Vou vazar porque. Não, cara tá aqui, Os cachorros ficam latindo, mano. Caralho. Aí, ó. Falou. Tu... Ih, acho que eu morri, velho Vazar, mano, vazar Ih, Me rodei Meu parceiro ficou lá, mano Foda O cara tinha que ter vindo, mas eu Ah, morri, Tá muito longe, mano. Vou tentar salvar ele. Ah, bugou o bagulho. Não volta não, não volta não. Já morri. Tô sem kit. Vai agora é dar umas pistoladas nele, mano, mas. Agora eu também tenho que vazar. É foda. É, a sorte tá contigo agora. <coughs> Mano, olha o tamanhinho da safe. Olha o tanto de cara vivo, velho. Os caras segurou demais, mano. Eu tenho que pegar pelo menos o... A zona agora é rápido é, é, o gás. É, eu tenho que pegar pelo menos aqui o, o décimo lugar, mano. Eu falo que eu já subo já, hein, rapaziada. Falta pouquinho, mano. Bem pouquinho mesmo. Aí você está falando, ah, ele ganha, que tá de lança, não sei o quê. Eu não sei muito bem jogar de lança não, rapaziada. Tem vezes que eu dou umas cagadas, não vou mentir não. Ah, os caras. Oh, agora, esperar um pouco. se você já pegava seis safe... bora ver o que, que vai dar. Olha lá o cara. O cara ali. Dois, hein, mano. Vou ficar aqui. Acho que eu vou tentar derrubar um logo. Os dois subiu, parece? O jogo tá travando parece mano. Hora do lance, ó Fica olhando Vai é safe, né mano Se eu tivesse outra granada, hein, mano. Matei. Acho que eu já sou de uma 2 rapaziada Comemora aí mais eu Matei Quase que eu atropelo o viado. Nossa, rapaziada! Nossa, não, não dava jeito, mano. Não tinha kit, mano. Bora ver o que, que vai dar. Ó, o cara aqui já foi derrubado. Pá. Bora trocar, rapaziada. Deixa, já sou de mandou já, mano. É só comemorar agora. Só comemorar, rapaziada. Esse cara aqui. <risos> Na certa bala não. <risos> Ai! É nós, rapaziada. Agora é saber a hora da verdade. Ó, oh, sabe a hora da verdade. É nós, rapaziada. É nós aí. Finalmente no Dima 2 aí, rapaziada. É nós. Só agradece, se inscreve no canal e se gostou desse pedacinho de vídeo. E é nóis, mano. Falou, fui. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Se você assistiu até agora é porque você gostou. É nóis.